Então eu voto em Fernando Haddad, dou meu apoio à campanha de Fernando Haddad, porque acho que não se pode, nesse momento, ficar indiferente ou omisso em relação aos perigos de São Paulo ficar presa de uma prefeitura sem projeto, sem solidez, é, na mão de interesses que não são Públicos e não são interesses de um grande projeto para essa grande cidade. E eu sinto que Fernando Haddad tem solidez, integridade, consistência, trabalha com uma equipe de peso significativo e acho que com ele se abrem perspectivas para...